19 nona Sessão de Sorteio Público Ordinário de 2022, os sorteios são realizados de forma eletrônica por meio de um software específico e passivo de auditoria. Tá. Bom dia! Daremos início à 19 nona Sessão de Sorteio Público Ordinário de 2022, os sorteios são realizados de forma eletrônica e passivos de auditoria e são realizados mediante um software específico. O diretor Sandoval de Araújo Feitosa Neto não passa para das sessões de sorteio, salvo em caso de conexão, tendo visto o artigo 2 é, o da norma de organização anel nº 18. Iniciaremos agora a distribuição dos, dos assuntos da lista de sorteio. Item 1. Processo 48.500.001167.2021.16. Revisão da norma de organização anel. Número 40, 2013, que dispõe sobre a análise de impacto regulatório na ANEL. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 2, processo 48.500.004253.2022.61, aprimoramento da resolução normativa número 1000, 2021 em função da, da publicação dos decretos 11.016-2022 e 11.034-2022. Vamos ao sorteio. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 3, processo 48.500.052.18.2020.06. Requerimento administrativo interposto pela Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, ABRAD, com vistas à prorrogação de prazos de adequação às alterações promovidas pela Resolução Normativa Número 1000-2021. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 4, processo 48500 2021 10 requerimento administrativo interposto pela Enel Distribuição Rio, RJ) com vistas à concessão de prazo adicional para a realização de suspensão do fornecimento de energia elétrica por falta de pagamento. diretora Elisa Basto Silva. Item 5, processo 48.500.0044.60.2022.16, requerimento administrativo interposto pelo Instituto para o Desenvolvimento e Pesquisa de Transmissão de Energia, com vistas à excepcionalidade para o envio de dados da base de dados das instalações de transmissão de energia elétrica Conforme a resolução normativa número 1005-2022. Diretora Elisa Bastos Silva. Item 6. Processo 48.500.0018.98.2022.42. Recurso administrativo interposto pela Enel Distribuição Ceará. Enel CE. E pelo município de Redenção, o Estado do Ceará, com face à decisão da, em face à decisão da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará, da Arce. Diretor, Elvio Neves Guerra. Item 7. Os itens 7, 8 e 9 serão distribuídos, redistribuídos. E o diretor Elvio Neves Guerra não vai se parar do sorteio, conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização anel número 1. E os processos dos itens 8 e 9 serão distribuídos distribu distribu distribu distribu com conexão ao processo do item 7. O item 7 é o processo 48.500.00752.2019.84. Pedido de reconsideração é interposto pela Associação Brasileira dos Investidores em Autoprodução de Energia. BIAP. em fase da resolução homologatória número 2846-2021. O item 8 é o processo de mesmo número, pedido de reconsideração com pedido de efeito suspensivo, interposto pela Associação Brasileira de Grandes Consumidores Industriais de Energia e Consumidores Livres, abrase, em fase da mesma resolução. E o item 9 é o processo de mesmo número, pedido de reconsideração interposto pela Energia Sustentável do Brasil, SA. Geral Energia em face da resolução obrigatória de mesmo em 2846-2021. Vamos ao sorteio. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Os processos dos itens 10, 11 e 12 serão redistribuídos e o diretor Sandoval de Araújo Feitosa Neto não passa para do sorteio conforme estabelece o artigo 50 da norma de acção anel nº 1. O item 10 são os processos 48.500.000749.2019.61 e 753 753.2019.22. Pedido de reconsideração interposto é pela Associação Brasileira dos Investidores de Autoprodução de Energia BIAP, ABAP em fase das resoluções homologatórias 2.845/2021, 2.847/2021. O item 11 é o pedido de reconsideração interposto pela Energia Sustentável do Brasil S.A. em face das mesmas resoluções. E o item 12 é o pedido de reconsideração com pedido de efeito suspensivo interposto pela Associação Brasileira de Grandes Consumidores de Energia Elétrica e Consumidores Livres abraço, em face das mesmas resoluções. Vamos ao sorteio. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Ah, eu esqueci de dizer que os itens 11 e 12 serão distribuídos com conexão aos processos do item 10. Item 13. O item 13 será distribuído, redistribuído e a diretora Elisa. Basto Silva não passará de sorteio conforme estabelece o artigo 50 da norma de oficina nº 1. O item 13 é o processo 48.500.0007.45.2019.8.2 e outros pedidos de reconsideração interpostos pela Associação, Associação Brasileira dos Investidores em Autoprodução de Energia, ABIAP, Associação Brasileira de Grandes Consumidores Industriais de Energia e Consumidores Livres, Abrace, e Energia Sustentável do Brasil, SA, em geral, a Energia em fase das resoluções, resoluções homologatórias 2848-2021, 2849-2021, 2850-2021, 2851-2021, 2852-2021 e 2853-2021. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 14. O item 14 será é, distribuído por conexão ao processo 48.500.004898.2021.13. Sou chamado ao diretor Elvio Neves Guerra na 18 sessão de sorteio público ordinário de 2022, tendo em vista o artigo 4 da norma de unção anel número 18. O item 14 é o processo de mesmo número 48.500.000.4898.2021-13, pedido de reconsideração interposto pela Neoenergia Pernambuco em face da Resolução homolog Homologatória número 3032-2022. Esse, então, foi para o diretor Elvio. Item 15, processo 48.500.067.40-2011-14, pedido de reconsideração com pedido de efeito suspensivo interposto pela São Roque Energética S.A., em face do despacho 990-2022, do sorteio, Diretora Elisa Bastos Silva. Item 16. Processo 48.500.0051.48.2022.40. Pedido de medida cautelar interposto pelo Município de Paraibuna, Estado de São Paulo. Com vistas à continuidade da prestação de serviço de travessias de balsas no reservatório da usina hidrelétrica Paraibuna pela Companhia Energética de São Paulo, CESP. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 17, processo 48.500.0039.71.2014.19 e outros. Autorização para as empresas Ventos de Santo Alexandre, Energias Renováveis S.A. Ventos de São Nicéforo, Energias Renováveis S.A. Ventos de São Agapito, I. Energias Renováveis S.A. Ventos de São Ildefonso, Energias Renováveis S.A. Ventos de São Inocêncio, Energias Renováveis S.A. Ventos de São Silvestre, Energias Renováveis S.A. E Ventos de São Torquato, Energias Renováveis S.A. implantarem e explorarem. As centrais geradoras eólicas. Vento de Santa Rosália, 1 a 7. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 18. Processo 48.500.005999.2014.82 e outros. Autorização para as russas energias solar SPL, LTDA Implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas Res Moreira 1 a 4. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 19, processo 48.500.04, 2021 05 e outros. Autorização para um Firmonópolis Geração de Energia SPL TDA. Implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas Firminópolis 1 a 4, Diretor, diretora Elisa Bastos Silva. Item 20. Processo 48.500, 91 e outros. Autorização para a voltália, energia do Brasil LTDA, implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas São Gabriel, 1 a 8. Diretora Elisa Bastos Silva. Item 21. Processo 485000001052020 Autorização para Minas, Energia SA, Implantar e Explorar, a pequena central hidrelétrica Jambu. Diretora Elisa Bastos Silva. Item 22. Processos 485000001052020 01-21-2012-99, 01-23-2012-88, 01-22-2012-33. Alteração do cronograma das centrais geradoras eólicas Mundo Novo 5 a 7. Diretora Elisa Bastos Silva. Item 23, processo 48.50.0016.85.2014.19 e outros. Alteração do cronograma de implantação das centrais geradoras fotovoltaicas. Tabuleiro do meio 2 a 8. Vamos sorteio. Diretora Elisa Bastos Silva. Item 24, processo 48.500.0035.26.2019.55, transferência da autorização da central geradora termoelétrica Impasa Mutum, atualmente detida pela Impasa Bioenergia S.A., em favor da Impasa Agroindustrial S.A. Vamos ao sorteio. O diretor Elvio Neves Guerra. Item 25, processo 48.500.0066.28.2014.18, transferência das autorizações das centrais geradoras termoelétricas Marechal Taumaturgo, BBF Acre, Porto Walter, BBF Acre, Jordão, BBF Acre e Santa Rosa do Purus, BBF Acre, atualmente detidas pelo consórcio Brasil Biofios, geração de energia Acre, em favor da Brasil Biofios Acre S.A. Diretora Elisa Bastos Silva. Item 26, processo 48.50.0026.46.2015.10. transferência da autorização da central geradora fotovoltaica Pitombeira, atualmente detida pela Alupar Investimento S.A. em favor da UFV Pitombeira S.A. Vamos ao sorteio. Diretor, Elvio Neves Guerra. Item 27, processo 48.500.0016.62.2022.14. Requerimento administrativo interposto pela Neo Energia Renováveis SA, com vistas à Associação das Centrais Geradoras Eólicas Canoas 2 a 4, Chafariz 1 a 7, Canoas 3 e 4, Ventos de... Arapuá 1 a 3 e as centrais geradoras fotovoltaicas Luzia 2 e 3, nos termos da resolução normativa 954 2021. Vamos ao sorteio. Diretora Elisa Bastos Silva. Item 28, processo 48.500.0008.28.2022.77.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 Item 29, processo 48.500.0050.33.2022.55. Declaração de utilidade pública para fins de desapropriação em favor da São Francisco Transmissão de Energia SA das áreas de terra necessárias à ampliação da subestação Porto Sergipe. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 30, processo 202277 declaração de utilidade pública para fins de desapropriação em favor da Copel Distribuição SA das áreas de terra necessárias à implantação da subestação Joaquim Távora. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 31, processo 48500004343 declaração de utilidade pública para fins de desapropriação, em favor da ENEL Distribuição Ceará, ENEL-CE, das áreas de terra necessárias à implantação da subestação Barroquinha. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 32, processo 48.500.004344.2022.05. Declaração de utilidade pública para fins de desapropriação em favor da Enel Distribuição Ceará das áreas de necessárias à implantação da subseção Iracema. Diretor Efraim Pereira da Cruz.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 34, processo 48.500.0048.75.2022.90, declaração de utilidade pública para fins de instituição de administrativa em favor da Enel, distribuição Ceará, das áreas de terra necessárias à passagem da linha de distribuição Antonina do Norte, Campos Salles 02-N3. Diretora Elisa Basto Silva. Item 35, processo 48.500.0050.92.2022.23. Declaração de Utilidade Pública para fins de instituição servidão de servidão administrativa em favor da Enel Distribuição do Ceará. Das áreas que é necessárias a passagem da linha de distribuição Juazeiro do Norte, Crato 02P5. Diretora Elisa Bastos Silva. Item 36, processo 48.500.004.873/2022-09, declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da Enel Distribuição Ceará das áreas de necessárias a passagem da linha de distribuição CRATO 2, CRATO 02L1. Diretora Elisa Bastos Silva. Item 37, processo 4850000502022. 20, 86, declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor das empresas Serra Verde 1 Energética SA, Serra Verde 2 Energética SA, Serra Verde 3 Energética SA, Serra Verde 4 Energética SA e Serra Verde 5 Energética SA das áreas que é necessárias à passagem da linha de transmissão Castanha-Caju. Diretora Elisa Bastos Silva. Item 38, processo 48.500.0023.33.2022.82, declaração de utilidade pública para fins de instituição ou servidão administrativa,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 Item 40, processo 48.500.0050.77.2022.85, declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da usina hidrelétrica JASP, LTDA, das áreas de terra necessárias a passagem da linha de transmissão PCH-JASP, subestação elevadora CELESC. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 41, processo 48.500.043.85.2021. Declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da EDP São Paulo Distribuição de Energia SA das áreas de terra necessárias aos acessos à linha de distribuição Ramal Olaria e à subestação Olaria. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 42, processo 202221 Declaração de utilidade pública em favor da EDP São Paulo Distribuição de Energia para fins de instituição de administrativa. Das áreas de terra necessárias à passada da linha de distribuição ramal água chata e para fins de desapropriação. Das áreas de terra necessárias à implantação da subestação água chata. Vamos ao sorteio.